Photoshop atualizou para sua versão 2022 e vamos conhecer aqui nesse vídeo algumas novas ferramentas e funcionalidades. Meu nome é Rafael Osano, sejam todos muito bem-vindos. Bem, nossa primeira nova função, um aprimoramento da ferramenta Object Select Tool, que surgiu exatamente na última versão do Photoshop, onde você seleciona o objeto e pronto. Mas agora temos o Object Finder. Ativando ela, talvez você precise clicar nesse botão para o Photoshop fazer uma nova leitura da sua imagem. E agora passando o mouse em cima dos personagens, já consigo ver o formato que será criado a seleção. Então faz quanto... Porém, talvez muito mais intuitivo Também consigo deixar tudo que pode ser selecionado ativo E também aqui na engrenagem Algumas configurações Para criar a seleção basta posicionar o mouse por cima e dar um clique Você também pode criar mais de uma seleção Segurando o shift ou retirar alguma Segurando o alt Galera, a harmonização em criar manipulações está cada vez mais fácil E possível através dos neural filters Entre em filter, neural filters E vamos utilizar o landscape mixer Pela primeira vez é necessário fazer o download do filtro E isso acontece de maneira bem rápida Clicando no ícone da nu com ele ativo agora temos aqui em cima alguns presets e abaixo os sliders de cada estação do ano, vamos por exemplo colocar um pouco de inverno e podemos ver então toda em imagem alterando, que função fantástica, é possível antes ou depois clicando nesse ícone do lado e definir qual vai ser a finalidade do arquivo, uma nova layer, etc, ainda nos neural filters a opção harmonization vai ajudar muito nas manipulações, para utilizar ela vou selecionar as layers que eu já tinha separado, entrar novamente no filtro e selecionar qual vai ser a fonte dos ajustes que no caso vai ser a imagem do cenário ou meu background, o photoshop vai fazer uma leitura e tentar encaixar ambas imagens podemos também fazer ajustes, refinando um pouco mais as cores e tornando -o, o mais realista possível o que já era divertido usar a ferramenta colorize, agora ficou ainda mais voltamos para neural filters, colorize aqui temos um preview, configurações ótimo, mas aqui temos também uma nova função que vai ajudar para termos ainda mais um controle manual, output as a new color layer, vamos deixar ativo e clicar em ok, agora temos uma única camada de cores, ela não possui texturas, não possui volumes, apenas cores então caso eu queira pintar alguma área, talvez se ficou um pouco fraco, o efeito não pegou tão bem, basta eu pegar o meu brush, selecionar a cor e posso fazer isso diretamente nessa nova layer. E por último, uma enorme função que vai atender todos os designers. Eu tenho aqui um documento em vetor no Illustrator e quero copiar tudo isso para o Photoshop. Então seleciono, Ctrl C, vou no Photoshop, Ctrl V. O que antes era apenas opções para copiar o vetor com as suas layers mergidas, agora temos a opção aqui de layers, que vai copiar tudo separado no Photoshop. Além disso, todos os objetos continuam como vetor. Então eu posso clicar duas vezes aqui na Layer e mudar a cor desse objeto, por exemplo. Galera, essas são funções importantes que eu achei interessante falar sobre o Photoshop 2022, mas deixa aqui nos comentários agora qual delas ou quais delas você mais achou interessante. Espero que vocês tenham gostado, confira também os links que estão aqui embaixo na descrição, mas é isso galera, a gente se encontra em um próximo vídeo, até a próxima!